Há ah, um pouquinho indignados com aquela situação que fez-nos esperar muito e não era necessário, por volta das 14 horas. O SEM disse: Mano, eu tenho uma situação a atender. O PIC fica, paga o no nosso cachê e depois eu encontro a minha parte com o PIC. A iniciativa desta suposta solidária foi vossa foi dele? Foi dele, porque foi ele, dele. ele disse ser empresário. né eu Sou empresário e já trabalho nesse, nesse, nesse modelo de, tra de, de, de, de, de atividade e tudo mais. Então.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 Para mandar, falei lá o telefone Edson. O brother desistiu, mas eu vou continuar. Okay, Chego no sítio. Encontro um cenário montado para uma conferência de imprensa: é uma mesa e três microfones, cadeiras e um amontoado de camisolas brancas de cor é é branca, é esse branca sítio? no colina de sol. Colena né? de Sol está ali, no, no Talatona Talatona, tá, casa sim. número 7 Exatamente, Talatona, casa número 7 né? Veja o seguinte Eu chego e pergunto e, Edson, eu, isso é o que? Ah, vamos fazer uma conferência de imprensa Mas Conferência na de sol é um restaurante É um condomínio. Condomínio. Condomínio. Condomínio. Condomínio. condomínio Conferência de imprensa Edson Por que, que nós vamos fazer uma conferência de imprensa?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 ah, em nome de Erickson Romão da Silva, do banco, conta Banco BAI segundo ele, vamos fazer o depósito, a devolução do dinheiro, dia, mas são anos? 2 milhões aqui, são 2 milhões. O, o contrato, como artista, era de 6 milhões, 3 milhões para cada. No entanto, ele, quando faz essa inversão, né, ele deixa os 2 milhões, agora começamos a perceber que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 não sabe tá a ver um motobol, que é que você está vindo muito bom se levarem à polícia para fazerem a divulgação não não não queira, desculpa envolvendo o nome das figuras que o Edson mencionou não então é não segura. temos segurança em, em recorrer né às instituições de direito não é seguro. Não é seguro para nós. É. Para nós não é seguro. Só Se uma questão. Caso esta garantia fosse acima de 2 milhões, pagariam nesta suposta... Mas ele estava trazendo 50... 50 é. a 30 centímetros. Ah, desculpa, milhões. desculpa. Eu, eu me chamo UCM, não é? Sou músico de intervenção e ativista. Sou um pouco conhecido na nossa sociedade, não é? Também sou membro da Sociedade Civil Contestatária, SCC. Eu, UCM, recentemente já fui aliciado com 20 milhões de quase uma carinha lux nova. Novo.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 e nós perguntamos, mano, se você é simplesmente empresário, porquê? Não, eu estou a te dizer aqui que eu não trabalho com o lá não tem nada a ver. E pá, disse, ah, mano, mas descarta esse teu contrato. Então, a partir dali nós começamos a ver as coisas já muito boas. Mas disse, mano, vamos ver até onde ele vai chegar com isso. Não é assim? Então, no desenrolar desse assunto, veio a, a perspectiva das ações solidárias. Afinal, a ideia dele era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 Output Ou de revelação em que órgãos ele podia ser distribuído? Sim, chegou isso. a revelar de passar na TPA? Na TV -Zimbo. TV Zimbo. Latina Line e por aí afora. E nós perguntei, eu perguntei, e porquê que a TV Zimbo o TPA vai passar as nossas coisas? Você nunca nos deram ouvido. Sim, porque é eu, eu o Yupi que tivemos um projeto denominado eh, Show da Resistência. Nunca tivemos esses órgãos para fazer por... cobertura. Como é que hoje, hoje, hoje.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 com a esposa do Pique, com o filho do Pique, sabe o mundo, a Angola, sabe quem é o Edson e as pessoas que estão por trás do Edson. Conhecemos os nossos carrascos. Por isso é que na música, a disse: quando eu for assassinado, vou morrer feliz, porque eu sei quem vai me matar. Muito bem. Pique e o CM, e não sei se você tem mais um dado a acrescentar, estamos a terminar. Só queremos fazer um apelo, né? mais uma vez, ao presidente, ao comandante, nossas vidas hoje estão nas mãos